Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Hoje, vamos resolver uma questão de matemática que caiu recentemente em concurso para cargo de psicólogo da Prefeitura de São Carlos, São Paulo. Vamos à questão. Uma vinícola produziu 98 litros do vinho A. Inicialmente, a vinícola enche 46 garrafas de 375 ml cada com o vinho A. Após isso acontecer. Quantos litros de vinho A sobram? Muito bem pessoal, a partir do texto da questão, somos capazes de retirar os seguintes dados. P1 representa a produção total de vinho A, que no caso, é de 98 litros. QTD representa a quantidade de garrafas de 375 ml de vinho A que foram engarrafadas, que neste caso é de 46. Então, a banca nos pergunta quantos litros de vinho assobraram sobraram após o engarrafamento. Pessoal, vejam como é fácil resolver essa questão. Primeiro, vamos achar a quantidade de vinho engarrafada, certo? Para isso, multiplicamos 96 por 375, que nos retorna o valor de 17.250 ml. Ok. Na sequência, dividimos 17.250 por 1.000. Pois um litro igual a mil mililitros. Então, sabemos que foram engarrafados 17,25 litros de vinho A. Por fim, bastamos subtrair a produção de vinho A pela quantidade de vinho a engarrafada. Obtemos que sobraram 80,75 litros de vinho A, cuja resposta da questão é a letra B. Muito bem, estão gostando da nossa metodologia de resolução? Se gostou? Por favor se inscreva no nosso canal, e dê um like para ajudar nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Muito obrigado!